Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SM Notícias, nesta terça-feira, hoje é dia 16 de agosto de 2022, a partir de agora o Nilson Araújo interagindo, levando para você as principais notícias da nossa cidade, da região do Brasil e do mundo, você interage, denuncia, reclama, você sugere, isso você participa aqui do nosso WhatsApp 997 824426 fique fica à vontade, vai se inscrevendo, vai se inscrevendo no nosso canal, minha gente, se inscreva, clique aí no gostei e ative o sininho, tá bom? Compartilhem aqui o nosso programa. Vamos em frente que atrás está cheio de gente. Olha, ontem por volta das 11h20, 11h30 da manhã, é um incêndio aqui em Santa Bárbara do Oeste de grandes proporções duas vítimas hein aliás uma delas em estado grave foi na rodovia Luiz de Queiroz nas margens ali próximo a, a, a algumas empresas que ali tem um homem de 55 anos é isso uma, um homem é de 55 anos vítima desse incêndio ocorrido ontem à tarde aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste na SP 304 ele sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus e segue internado aqui no pronto-socorro Edson Mano. Ele e outro funcionário foram socorridos com ferimentos nos braços. O município barbarense informou que os dois pacientes do sexo, né, do sexo masculino, é, um de 55 anos, como eu disse, e outro de 58 anos, deram entrada no pronto-socorro meio-dia. O paciente de 58 anos sofreu queimaduras de segundo grau e após é, curativos, né, recebeu curativos e ser medicado, ele foi liberado. Mas o outro, de 55 anos, ainda está sendo acolhido e aguarda por uma transferência no hospital de referência aqui da nossa região. Ele está no sistema Cross. O caso dele. É, desse de 55 anos é um pouco mais grave. Você vê nas imagens aí, né? É, é, realmente foi uma tarde de muito terror. O cuidado, inclusive, dos motoristas que estavam passando, trafegando é, pela rodovia Luiz de Queiroz. A equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para poder é, é, é, apagar, né? Pelo menos diminuir aí esse incêndio, né? Olha a fumaça, a cortina de fumaça, não Graças a Deus, é, nenhum acidente na pista né, ficou envolvido, nenhum motorista, nenhum, nenhum veículo ficou envolvido nesse acidente. Mas as duas vítimas, infelizmente, né, queimaduras de segundo e terceiro grau. Olha, os benefícios do cooperativismo, fica fácil né, escolher uma instituição quando ela parte por, né, né, nesse intuito de cooperar. No Cicobi você é o dono, olha só que interessante, o Cicobi é uma instituição financeira cooperativa presente em todo o país, milhões de pessoas já fazem parte desse movimento, o Banco Cicobi é formado pelo conjunto de especialistas como instituição financeira oferece, veja só, conta corrente, crédito, investimentos, cartões e etc. Porém, de um jeito né, diferente, um modelo diferente das instituições financeiras tradicionais. E quem fala conosco é o diretor-presidente da Sicope Mauro de Lima, ontem na inauguração da nova sede da entidade aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste. Põe no ar! Então, a origem toda é lá atrás, por uma questão de necessidade de ter um serviço financeiro de maior qualidade, que é aquela que os bancos prestavam na época para nós. De lá para cá, foi toda uma, uma, uma luta uh, contínua de, de, de trabalho abnegado, de uma equipe boa, de equipe que a gente foi crescendo, foi aprimorando, foi qualificando, foi dando capacitação. E a gente, porque o próprio governo na época se preocupava quando começou a florescer, iniciar o início do florescimento da cooperativa de crédito, o governo se preocupava porque as cooperativas funcionam através da autogestão. São os próprios cooperados, os sócios, é que dirigem as suas cooperativas. Como o sistema financeiro é um sistema de alto risco, onde a gente empresta recursos com a promessa da, do pagamento num determinado preço pactuado, é um risco sempre grande essa, essa, esse tipo de negócio. Então o governo foi segurando, segurando. No começo nós éramos só cooperativa de produtores rurais até 2015. Mas aí o universo foi estreitando, nós tivemos dificuldade. Na nossa área, 33 municípios do Vale do Mogi, nós conseguimos a transformação do Banco Central para cooperativa de pequeno e médio empresários e microempreendedores. Aí abrangendo o pessoal do comércio, da indústria, comércio, padaria, do que... É, Pôs de gasolina Enfim, aí já incorporou bastante O quadro social nosso Muito bem, tá aí o diretor-presidente Mauro de Lima falando aqui com a reportagem Do SB Notícias Sucesso aí para todos os cooperados Do Cicome Projeto Cidadania Itinerante Começa hoje um, pro, um programa do Governo do Estado de São Paulo estará aqui em Santa Bárbara do Oeste a partir de hoje, terça-feira, tá bom? Primeiramente, aqui na Praça Central de Santa Bárbara do Oeste, tá? Vai até o dia 18, quinta-feira, e depois na próxima semana, lá na Praça do Jardim Europa, na Roça e Armênio. Segunda via de RG, solicitação de documento, segunda via, certidões de nascimento, casamento, óbito, atestado, antecedentes criminais, carteira digital, né, carteira de trabalho. Então tudo isso você vai poder é, fazer aí através do projeto Cidadania Itinerante, tá bom? Então tá aí, olha, é, participe, vá porque é do povo, é pra você. Minha gente, obrigado pelo carinho, obrigado aí por você estar sempre junto com a gente, hein? Agora o Nilson Araújo vai lá na, nos estúdios da Rádio Brasil, no AM 690 e também pelo FM 81,9. E até amanhã. Amanhã é, é quarta-feira, né? Amanhã é quarta-feira e já é meio de semana e a gente volta, se Deus assim nos permitir. Porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo.